Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui nesse joguinho de trollagem e a gente está aqui com meu irmão. Fala galerinha. E com meu papai. Oi gente. Então vamos começar. Eu a trollagem que... é o caranguejo. É, tem que fazer uma garra. Ai, ai. Ai. Ai, Pegou gente. o dentinho dele? É a dica, coloca aqui. Ô, gente, lembra, vamos não ver. repete esses movimentos em casa, Nossa, hein? <risos> Isso aqui é só para divertir gente, não para fazer em casa, né Dedó? É isso daí? É o Sonic é... Boom, o Sonic ah. Boom Tadinho dele <risos> Não pode fazer isso Que que é isso aí? Não sei Ele tá com dois dor Ah, o Ixi O outro ficou bravo é Que que pessoa tem que fazer agora? Hein? Ah, eu peguei preciso... Acertou o oi dele Tadinho. Ó, oh. bicho. <risos> que, oh. que, é que que é isso? É um cachorro? É. É uma Ah, não, um negócio. <risos> hum, a espetadinho. Hum, tadinho. Hum, é... Já que tem uma ratoeira, eu acho que eu vou fazer um né? É de rato. Ele vai sentar. Meu deus, ele não é rato. Ele não quer com Meu Deus! Então acho que ele tem que fazer. Qual é? Ele? é. Ele não se mordeu ele lá, hein? É. Ele tava Ah, pensando... ele tava fazendo gracinha não? Ixi! <risos> e acho que não não foi essa a intenção que ele queria. O hum, que, que ele tem que fazer aqui? Fumaça? Eu acho que tá faltando alguma coisa, não tá? Ah, vamos ver. Ixi! Ih, esse daqui que a gente vai... Daniel Dan... Deixa o Dan agora... Tu que o Daniel já sabe... Ahhh! Daniel Dan... Vamos voltar! Agora é eu? Ai eu ai eu ai... Injeção. Essa menina tá muito com tá a cara de malvado, não tá? Não. Mas que injeção é essa? Da Coronavírus? Ups! <risos> Ui. Coitada da pessoa! É Coitada da que pessoa! Que é hum, acho que é um pimenta. pimenta. É assim, ó. Oh, nossa, queimou. queimou ela! Queimou, queimou ela! Queimou a mão O que é agora? É uma vassoura? Esse cara tá quietinho, a minha tá brava! É, hum. é vai trabalhar! Ixi. Vai trabalhar! Isso é um cachorro? É! Ih, moça, dá mão ah, não. Vai, Nandê. O que, que é isso, hein, Nandê? O que, que é isso, Nandê? Um passarinho? É uma perna. Vocês passam, né? Ixi, eu dou. É uma ponte, Papis. É uma ponte. Uma ponte? Fazer ideia. Pra faz eles ficarem juntos. Faz assim, ó. Deixa eu fazer a ponte. Ixi, não dá pra fazer, não. Tem que fazer um arredondo. Não, não, Papis. Faz aí, Nandê. Se oh! Daniel! Ah. Casal feliz! É, coração, faz, né, faz o coração! É. Ih, coração! Tem que tomar banho! Tem que, Ih, tomar, cachorro, banho. Tem que tomar banho! Ninguém, ninguém tá suportando seu cheiro! Retamou o nariz! Ué? Maravilha. É. Minha vez. O que, que é isso? Até tá O Dinheiro. É dinheiro. Hum. Ele tá escondendo dinheiro. Tá faltando a comida. Que comida é o que? Vai ficar uma parada. Oh. Achei que Nossa, era a comida. Qual é, é que eu ia caber Nem naquela vasilha? Hum, hum, hum. Vai voar longe, CJH. Ops, meu Deus. Foi pra <risos> Literalmente, ele foi pra o né? É o... Aquele negócio que segura te Tentar fazer Será é que só isso? Minha Não, eu acho que é o... copo aqui ah! Ahhhh ah! <risos> Acertei o Que é que tá querendo ventilado? um ventilador? Um ah. né? ventilador o que que é? Ah, Daniel! Tá calou. Ixi. Meu Deus, cara. Bata a cabeça. Não, acho que aqui tem que fazer assim. Um cavalo. Um cavalo? Sei lá. Tem que usar a ideia, eu acho. Ah, ah lá, tinha a peça. Ih, ela jogou forneira. Faz um outro, muito parecido. Vixe, uh. abaçou ele com isso. É o coco. É o coco, vai cair nele não, né? Vai. Ah, vai tomar água de coco. Não, não é, é, é o coco era uma pedra. O que que tá faltando aí? É... Aqui, ó. De um Foda! Oh, ele Daniel acertou! Meu <risos> Deus do céu! Começou para uma Então, leve 33 já! Nossa! Deixa eu tentar fazer isso! Que é aí, esse Daniel! Ah. Deixa eu tentar! Por que que é que Será que? Eu não sei! <risos> Sei lá. Ixi. Nada ah, de era desse. só um rixo. Só um rixo. Ih, vai serrar uma nozes? Ah, oh, é Tá meu Deus. quente. Feda. Ixi, caiu. <risos> Esse aí não <risos> serve pra desafio de nozes em dupla, não. Não. Vou tentar regar pra batir. É né? um negócio de regar. É assim, é só fazer um quadrado. É, é Ixi, é uma carnívora. Nossa, cara dele. Eu tô. Eu, tô... eu oh. acho que ela ia comer. É o boi agora. É o boi agora. O que, que tá faltando? Subir pro boi andar? Será que é a cela? Faz um. Então é pro boi? Esse boi não anda. Vamos usar a ideia? É. Deixa eu tentar. Eu acho que ser maior. O banho pai, pai não é mal, doce. O Zé tá já mostrando o que é. Que é bom. Ah. Que não é bom. Ele achou que ia dar fé. Né? Ixi, o dente ficou preto. Aqui é a parte da colher é Toma sopa. Ah, mas ele foi pegar a colher Ixi, furada Ixi, pegou fogar Não, era uma colher não. <risos> não. <risos> Receba Receba oh. Ixi, que é isso? Armeia de Nossa, água Nossa, meu Deus, morreu ela Ele não é nem Tudo ele não é nem. Catapuda. Catapu? Catapu, é. ah, vou descer já. Aí. Anda daqui longe. Oh meu Deus, longe. É. Estou rindo. Rema, rema, rema. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se